Ora boas, bem vindos a mais um vídeo, desta feita vai ser um vídeo rápido, super rápido, porque já não é a primeira vez que me pedem para fazer pá, uma review, uma review sobre estes pneus, um, estes pneus, o Spirelli Scorpion Rally, STR, não é? E já não é a primeira vez que me pedem isso, e este tipo de review, eu, o review disto, vocês têm muitos reviews, mas isto é mais uma opinião pessoal, um, estes pneus para mim... São os pneus ótimos, lá está, pois depende do layout, não é? Se vocês gostam de ver a moto assim, se não gostam, eu curto. É claro que a é do que vem de início com os pneus, de início eram mais slicks, depois já começaram a vir com mais uns rasgos, mas eu acho que a moto fica bonita assim, fica mais desportiva. Isto é um pneu que nunca mais acaba, Pirelli. É um pneu bastante robusto, agarra bem, que é isso que o pessoal quer saber, é se, se é bom, se agarra bem, se faz ruído, e eu acho que sim, isto uh, tem o benefício de, por exemplo, em paralelo, é, é mais fixe do que os pneus slicks, não é? estando a chover, também é mais fixe, uh, eles agarram bem, tem um composto, aqui não dá, não dá para ter a noção, mas é um composto mais ou menos macio, agarram muito bem à estrada, quer em piso molhado, quer em piso seco, e depois tem outro benefício que, como tem uh, menos contacto, menos contacto com, com o solo, provavelmente também tem tipo 20% a menos de, de probabilidade de, de furar, não é? Parece está aqui um furo, olha, de furar e parece que tem aqui um rasgo. Ai não, é mesmo rasgo do pneu. Ou seja, qualquer coisa às vezes pode furar o pneu, mas se calhar aqui no meio destas, destas linhas, aqui assim, se calhar o pneu tem menos probabilidade de furar. Pá, eu estou super contente, eu com este pneu meto-me por todo o sítio. Vocês por exemplo veem que eu estou aqui neste sítio, que tem um desnível ainda ajeitoso. E com os pneus slicks, os pneus normais da Duke, se calhar aqui era mais complicado, bloqueava mais os pneus, não é? E assim com estes dá para, dá para fugir um bocadito mais da, da estrada, não é? E fazer um off-road. Por isso, fica aí a minha opinião, acho que, que estes pneus são porreiros, adoro estes pneus, por isso estou arrependido de não os ter comprado antes, se vocês querem ter a moto com um look diferente e poderem sair fora da estrada um bocadinho, não é? Aconselho isto vivamente, pá, Uh, percursos, uh, todo terreno, no gerejo, ou para andarem aí pelo meio do monte, é o ideal, é o ideal, ok? Malta, 5 estrelas, aconselho, Pirelli Scorpion Rally, vejam outro vídeo que tenho aí dele, e, uh, deles, e, uh, e é isto, ok? Vá, peace and love, fui! Vá, até já pessoal! Amanhã era fixe, fixe, era... Oh, Marcelico! Era agora, os pneus de Scorpion Rally me deixarem mal, mas aqui pá, eu posso mesmo abusar, porque eles agarram mesmo bem... Absorvem mesmo bem todas as irregularidades, opá, 5 estrelas mesmo, 5 estrelas! Até vou aqui só com uma mão, mas isto também já é destreza, <risos> ou não? não? Aconselho mesmo pessoal, eu se estivesse com os pneus normais da Duke não faria isto, não é? Isto aqui, isto tem uma inclinação jeitosa, isto tem uma inclinação jeitosa, acreditem! Ok, vá maltinha, se precisarem de, de um preço especial destes pneus também, Falem aí com o seu Bessa da moto a Três Tempos, digam que vão da minha parte e ele de certeza que vos ponha aí um preço mais em conta um bocadinho, ok? Vá, Maltinha, agora é que é, não tenho mais, pensando love e fui, vá, pensando love malta, para boas, Maltinha. Então, como vocês veem, vamos andar aqui nesta moto, numa de Nepe, antiga, um sai de dá para dois. Espetáculo! Vamos lá então!